Eu fui na minha manicure hoje Mas tipo, eu fiquei na rua Eu passo de poder ir pro Uber Eu acho que não deu tempo Eu fiquei literalmente um minuto na rua Porque foi só eu entrar no Uber Só tem um mês A gente vai para aqui, se Deus quiser Nós conversamos no pessoal, se for possível, até lá Então, Datan, infelizmente Sem sub, a gente não vai conversar no pessoal Porque você teve uma escolha esse mês, né? Você escolheu outra pessoa, então eu também não vou escolher você Você tem um prime pra dar, um prime pra dar. E você não deu pra mim, então por que, que eu vou dar uma chance pra você? Não vou, vou responder quem é meu sub, porra Pelo amor de Deus Sub é sete conto, velho. ridículo. Henry, valeu com o seu sub. Henry, aí, ó, oh, o Henry vou responder. Henry, Henry um hoje delisto, tem, um hein? Hoje tem. Hoje tem aquele bate-papo. Nos zap né? São Figurinhas. Olha o Henry risada, Hoje tem. Figurinhas, áudiozinho, abracinho, coisas gostosas e maravilhosas. Pro Henry, muito obrigado pro seu sub, maravilhoso. Você tem Prime também, Berê? Tem grupo de zap do sub, Tem. Só pedir pros mods. Me empresta a sua máquina de carimbar o papel higiênico. São duas, né, Matheus? Sou da Zona Sul não, pô. Sou da ZL, sou da.. Pro dente. Vai ter SMR, sim. Vai ter SMR, mas antes eu vou..